Yo, e se eu te contasse que existem pessoas capazes de prever o futuro, tá duvidando? Bom, pode chamar essa habilidade de binomismo. Mas o que, que é isso, Ani? Calma. Basta dizer que eu tô usando essa habilidade para obter lucro, graças à plataforma Binomo. Eu não posso dizer muito, mas eu vou deixar um link nos comentários. Siga-o e descubra você também como despertar sua própria habilidade. E pra não dizer que eu não ajudo, eu vou mostrar como negociar aqui na Binomo. É simples, você faz uma previsão se o preço irá subir ou descer. Se você acertar, BUM, você ganha uma renda, pô. Assim, simples e rápido, sem, sem B.O. não. É, mofio, eu não já falei pra você que é simples e rápido então, pô. E calma que não acabou. Usando meu código, você consegue 100% em seu depósito. Tu tá esperando o que, véi? Além disso, com binomismo, você consegue aumentar o seu depósito em 150%, gente. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre, a melhor forma é pesquisar agora no Google sobre a binômio. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. O passado me contém ainda me persegue. E eu não sei o que fazer. Um lado meu fica feliz quando outra pessoa se fere. E eu me pergunto por quê. Talvez tenha errado comigo Talvez seria melhor se eu morresse Talvez o demônio dentro de mim Tenha mais medo de mim do que eu tenho dele Abandonei aquele moço do passado Mas isso não impede a consequência do presente Eu me vinculei, me aliei aos pecados Deixando mandamentos e minha família pra sempre Eu não sou melhor do que eles, eu sei Talvez eu seja mais podre do que vocês Se eu tivesse conversado, acho que talvez Eu poderia ter evitado isso, eu sei, eu sei a maldição me corre Já pensei se tudo em vão Você sempre dizia Eu sei que dói Seja é sua melhor versão eu juro que eu tentei, lutei, falhei E na hora mais escura eu procurei Mas quando eu vi seu corpo O sangue no rosto eu disse pra mim Eu sei Eu não fui capaz O que eu faço agora Aquele dia foi comprovado até demônios choram Mesmo acordado vivo em pesadelos Tem algo em mim, algo muito ruim Eu tô perdido dentro de mim mesmo E eu não sei mais como eu vou sair Tentei lutar de toda forma, mas não. Capaz de olhar quem mais amo nos olhos. Afinal eu sei que é impossível reconhecer o monstro que eu virei. Você acha que eu não tô percebendo? Acha que eu não vejo o quanto eu tô me perdendo? Os únicos que sempre me aceitaram como eu era já não reconhecem toda essa gujarra aqui dentro. Eu tô num dilema, pois não quero me tornar. E se eu não voltar a ser quem era? Como eu vou poder te salvar? Exploro pra você Não tente me procurar Pois você não vai gostar Do que vai encontrar